Vinheta de abertura TV Minicon. Você sabe por que o governo quer construir um cabo submarino entre o Brasil e a Europa? A TV Minicon te explica agora quais os benefícios desse investimento. Acompanhe na reportagem de Celina Paiva. É por cabos de fibra ótica como este aqui que passam os dados da internet. Esses cabos podem estar em postes e torres, ficar enterrados no solo ou até atravessar oceanos. E é na construção do primeiro cabo submarino estatal que a Telebrás trabalha agora. Hoje, cinco cabos submarinos ligam o Brasil a outros países. Quatro deles chegam aos Estados Unidos. O outro vai para a Europa. Ele liga Fortaleza a Lisboa. É o mesmo caminho que vai ser percorrido pelo novo cabo submarino brasileiro. São 6 mil quilômetros de extensão e com uma capacidade de transmissão de dados de 30 terabytes por segundo. Isso significa 700 vezes mais do que a velocidade do cabo atual para a Europa. O cabo que existe hoje para a Europa já está saturado e só transmite sinais de voz. Por isso, esse novo é tão estratégico. Ele vai ampliar as saídas do Brasil para o mundo e também deve melhorar a qualidade e a oferta de serviços ao consumidor. Presidente um da Telebrás, final, Francisco Ziobert A expectativa da Telebrás é que ao longo do tempo, haja, no momento que o cabo entrar em operação, nós tenhamos uma redução no preço. O novo cabo submarino também deve ajudar a pesquisa científica. A expectativa é que ele aumente a capacidade de transmissão de dados entre as universidades. Fato que, segundo a Telebrás, é esperado por 3 mil instituições de ensino da Europa e outras 1.400 da América Latina. Estrategicamente para o Brasil é uma alternativa muito importante, né? em todos os estudos que nós realizamos, é, no aspecto comercial, no aspecto econômico e estratégico, ele se encaixa na matriz é, que a Telebrás está ofertando atualmente para o país em termos de telecomunicações. O novo cabo submarino vai ser construído por uma empresa formada pela Telebrás, por uma companhia espanhola e por outros investidores nacionais. O investimento total vai ser de 185 milhões de dólares. A construção. Deve durar um ano e meio. Vinheta de encerramento TV Minicom.